Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o César. Hoje eu já vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí de uma gameplay de Black Ops 2 no mapa plaza Jogando baixa confirmada é, Nessa partida eu estava jogando com o meu amigo Gabriel E a gente estava é, jogando aí no modo que quando morresse passava o controle E acabou que ele morreu e depois disso eu não morri mais E acabei fazendo um frag aí bem legal para estar trazendo pra vocês aí é, nessa partida, eu joguei de MSMC com reflexo, é, linha dura, mãos ligeiras e destreza, uma Centex e duas concursivas. Pegando pela, pelo rumo da partida, armas que estavam no chão, tanto armas de distância quanto armas silenciadas. para eu acabar não fazendo muito escândalo aí para atirar nos caras. Inclusive, quem escolheu a arma MSMC foi o Gabriel, então eu só segui a escolha dele e fui jogar, acabei é... colocando como score streak aí o Lightning Strike e o Vissat Orbital que foram meus dois últimos score streak aí da última partida que eu tenho gravado no canal que eu fiz 44/11 quem quiser ver o vídeo aí só dá uma pesquisada no canal é... que já está aí bem bem de fácil acesso que o Lightning Strike pra eu acabar pegando kills fáceis se eu por acaso jogar o Strike lá no spawn dos inimigos e o Visati Orbital para acabar vindo as posições dos inimigos. É. é com, como se fosse um Blackbird, né? Pra ficar mais fácil. Um Advanced DVD. E é isso aí. O Gabriel ele começou a jogar muito mal na partida, inclusive. Deixa eu ver quem tá jogando agora. Esse agora sou eu quem tá jogando, mas eu acabei morrendo. O Gabriel começou a jogar muito mal porque ele joga no, no PlayStation 3. Ele disse que não tá acostumado com a sensibilidade do analógico do Xbox. Porque no Playstation 3 o analógico realmente é mais sensível Ele é maior, né? E quando você dá um toquinho ele já vira O Xbox é um pouquinho mais duro Aí ele disse que não estava completamente acostumado Então foi a, foi a desculpa aí dele, né? Pra ter jogado mal Nesse caso aqui acabei morrendo de bobeira, eu Podia ter dado a facada no cara Até o Suns gritou no meu ouvido Facosa, facosa, mas Eu bobiei aqui Inclusive, é o Gabriel aí, ó ó, Brisando aí, ó, mirando no nada Tentando aí, vendo o que vai dar e vamos lá, inclusive galera, para quem não tem Playstation 3 ou para quem só tem o Playstation 3 é, Eu tenho que falar pra vocês que o Playstation 3 é muito mais fácil jogar Call of Duty é, Ao menos no meu ponto de vista, eu não, não quero generalizar todas as partidas e, e menosprezar a galera que joga Playstation 3 Mas é o seguinte, eu acho o Xbox é mais difícil assim, pra ser sincero com vocês eu acho que uh, o ranking dos jogadores que jogam no xbox é outro nível inclusive no playstation 3 eu faço frag elástico, mano, um frag atrás do outro, um frag da hora atrás do outro e no xbox tem partida que eu sofro com com frags idiotas como 5 barra 20 sei lá é embaçado agora no playstation 3 é difícil fazer partida ruim a menos que essa seja a minha, partida, a minha primeira partida do dia, né? como vocês sabem se você ligar o videogame de manhã, primeira partida, você acabou de acordar Você vai jogar com a mira toda nerfada Você não vai conseguir encaixar sua mira no cara Você vai estar um pouco, um pouco com a estratégia nerfada Não vai saber bem assim o que fazer Inclusive agora quem está jogando sou eu E eu estou tentando jogar não muito atacando né? Porque eu estava querendo pegar os score streaks Inclusive vi esse cara aqui no vant ó, E nem perdoei E acabei fazendo uma coisa bem idiota aqui Que eu acabo não fazendo muito Mas acabei meio que bestando aqui Eu deitei aqui Vi o cara, vi o spawn no Vant e fiquei esperando alguém vir aqui Porque eu sabia que alguém vinha aqui E não é que deu certo Se bem que é uma coisa idiota fazer isso aí que eu fiz Eu não vou mais fazer não, tá? Pode pode ter certeza galera Dei a volta pra ver se eu pegava um cara aqui, mas é, Infelizmente consegui uma assistência Mas mesmo com essa assistência acabou conseguindo meu primeiro lightning strike da partida É, já vou adiantar aí pra vocês Que eu vou conseguir mais de um, né? Então vamos lá, um noob passando aqui pegar E até o Gabriel falou Pô, mano, você jogou no spawn, você perdeu os kills que você podia ter pego com arma Você podia ter jogado o strike em outro lugar Mas, poxa, tava todos os inimigos aí, eu ia jogar o strike aonde? Pra mim tá certo, ó Tentei não atacar pra lá, esperar os caras aqui Sempre tentando pegar o viciate orbital aí pra tentar facilitar a minha, minha jogatina E aí os inimigos não apareciam, não apareciam, né? Eu não sabia se eu ia de cara a cara com spawn, se eu voltava, se eu ficava E decidi tentar ir, meu amigo foi, ó eu voltei aqui, trocou o spawn, ficou mais fácil. O Lubon aqui, ó. Deu um drop shot aqui pra tentar desviar dele. E até eu vi agora um cara aqui, ó. Que eu peguei até mais. Matei ele mais rápido, por causa que ele tinha sofrido dano de Centex. Peguei o segundo Vissat O segundo VANT de escolta da minha vida, né? Eu já tinha pegado ontem e peguei hoje. O segundo. E vamos lá. E eu tenho que falar pra vocês que esse Score streak é muito bom, porque. Ele causa um dano bom nos inimigos, ele mata muito inimigo, ou seja, se você estiver caminhando aí pelo mapa com bande de escolta tá te seguindo, você consegue entrar no spawn inimigo. Vixe, já era pro time inteiro dos caras. Eu acho que ele só perde aí, ele é o segundo melhor score streak na minha opinião. Ele só perde por aeronave Vitol. Que aeronave Vitol? Eu sabe como é que é, né? Ou no bom aqui, ó. <risos> Vi ele lá no Visat. Aí outro é descarga elétrica. E até prefiro nem soltar, prefiro pegar mais, mais uns kills aí na mão e soltar o, o descarga. Inclusive, olha a PDW, 50 balas no pente e mais 400 nos pentes reservas. Ou seja, eu tenho bala pra caramba, hein. Essa arma é demais. É... O que eu estava falando? Então, o score streak aí, eu acho que... O enxame também é bem legal, eu também gosto. Deixa eu ver o helicóptero stealth também, eu acho legal. Mas agora, o Vant de Escolta e o Aeronave Vital são os melhores. Aqui ó, meu terceiro Vant de Escolta e mais um Visite Orbital pra ajudar tanto o meu time quanto eu. Inclusive, ó, eu, eu poderia ter morrido se eu não visse esse cara pelo Vsat. Vou voltar aqui ó, pegar mais dois no bom, ó, double kill. Só que meu time já, já pegou minhas tags aí. Os dois amigos não economizaram e pegaram minhas tags. E é isso aí galera, essa partida eu fui bem, espero fazer mais dessas aí pra estar mostrando pra vocês no canal, 32 barra 4. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero vocês na próxima aí, beleza galera? Um grande abraço, falou e até o próximo.